Olá, hoje vamos aprender sobre o modo de edição e os recursos disponíveis. Bom, para começar você tem o botão de ativar edição aqui no topo ou dentro do bloco de administração o ícone ativar edição. Você clicando nele a interface vai mudar, vai aparecer novos ícones que vão permitir que você edite a sua página. A gente pode colocar aqui adicionar recurso ou uma atividade, clicando neste link, vão aparecer as opções que a gente tem para adicionar. E depois que adicionar uma atividade, você pode editá-la clicando nesta opção editar. E aí você tem a opção de editar a, o recurso ou atividade, mover para direita ou para esquerda, ocultar, duplicar ou excluir. E além disso, você pode editar o título da atividade ou recurso clicando diretamente neste ícone de lápis. E quando finalizar, é importante que você dê enter para que a alteração aconteça. Outra opção que você tem é de mover, utilizando esse ícone das flechinhas, uma atividade ou um recurso. Ou você pode mover também a semana. Veja aqui que é muito fácil mover a semana. Outra opção que você tem também é de esconder a semana clicando no ícone do olho. Essas são as opções que você tem de edição. Agora, se você quiser saber como o aluno vai visualizar essa página, é muito simples também. Basta clicar em mudar papel para. Você escolhe a opção aluno, e o aluno, você vai visualizar a interface que o aluno vai visualizar. Bom, esses são os recursos para o modo edição, um grande abraço.